Do porto sem papel contexto alvo de piratas consórcios e conquistas durante toda a época colônia do brasil a vasta extensão da costa brasileira hoje atrai não só turistas de todas as partes do mundo mas também é responsável pela entrada e saída de bilhões de toneladas de produtos comercializados com o exterior Segundo o IBGE, a costa brasileira possui 7.367 km, uma das mais vastas do planeta. Além disso, o país também possui uma das maiores redes de cursos de água do mundo, composta por oito bacias de 48 km de rios navegáveis, sendo 48.500 hidrovias de uso comercial regular. Nesse sentido, é de se esperar que o transporte marítimo tenha grande importância para o país, portanto, sua capacidade de ligar todo o Brasil, quanto, a, quanto por permitir a sua inserção no contexto global. Os portos brasileiros, por sua vez, têm importância crucial para o desenvolvimento econômico nacional, sendo responsáveis por... 95,4% das exportações do país. Neles estão realizadas operações de carga, descarga, transporte e armazenamento de mercadorias. Atualmente existem 37, 37 portos públicos organizados no Brasil. Entre esses, alguns dos mais importantes portos do continente americano. O Porto de Santos, por exemplo, é o maior da América Latina, respondendo por 30% de todo o comércio do exterior do Brasil, considerando a movimentação nacional das cargas de 2014. O Porto de Santos foi o mais que movimentou contêineres, tênis, é, seguindo pelos portos de Pará, Paranaguá e Rio Grande. O Porto de Paranaguá, localizado no Pará, representou a segunda maior movimentação de granéis sólidos de origem vegetal do Brasil. Alguns portos são localizados no interior do Brasil, como no caso de Porto de Manaus. Nesse contexto, o setor portuário vem recebendo especial atenção no governo desde 2007. Em 2007, a Lei 11.518, criada pela Secretaria de Portos, o CSP Paraná, que passou a ser responsável pela gestão de portos marítimos nacionais, anteriormente sobre a responsabilidade do Ministério de Transportes. Essa especialização funcional, colocou a Secretaria com ordem de assessoria direta e imediata à Presidência da República, subsidiada para a formulação de diretrizes de políticas para o desenvolvimento do setor. No mesmo ano, a sua criação da Secretaria de Portos deu a um diagnóstico da situação portuária nacional, o objetivo da, da, estru, da estrutura do setor. O levantamento constatou que a existência dos, set, dos, dos fatores críticos que comprometeriam a eficiência e a prestação de serviços portuários satisfatórios são eles. A interveniência descoordenada de uma série de autoridades dos órgãos em outras entidades públicas e privadas nos portos nacionais. Os processos complexos do fluxo intri intri intricados de informações de atividades que não traziam eficiência na, trans na transparência dos serviços portuários. Excessivo fluxo de informação e documentos em papel, sem a existência de uma base de dados centralizadas e disponível a todas as autoridades participantes dos processos portuários. Falta de uma atuação integrada de autoridades portuárias atuantes nos portos para a agilidade do fluxo de cargas e pessoas, veículos que se encontravam e saíam e circulavam na área do porto, organizado devido principalmente à carência de ferramentas de auxílio e obtenção de informação de tomada de decisão. A seguir mostram que uma das principais dificuldades para a complexidade do processo da informação e atividades portuárias. Nas três operações básicas, a embarcação, a tracação, a operação e destra destracação. a destracação, era, necess era necessária a anuência, a autorização prévia de diversos órgãos governamentais, marinha, polícia federal, anvisa. Via Agro, Autoridade Portuária, entre outros anuentes, com base de documentos e formulários em papel. Só com a liberação desses documentos físicos nas anuências de órgãos de mãos, o, armado, o dono da embarcação não podia realizar as operações. Várias ressaltar que cada anuente possuía solicitações de sistema de procedimentos próprios o que ampliava a complexidade das liberações de exigências sobre as agências de navegação que representam os armadores despachantes, fluxogramas de informações de documentos do trocante, trocados entre os diversos autores do setor portuário. Nesse caso, observava-se enormes deficiências na gestão de serviços portuários, com exceção da circulação de papéis tipos, vias e idas vindas, assinaturas e conferências, atividades descoordenadas dos órgãos anuentes, a falta de informação tempestiva, fidedignas e a existência de um histórico estruturado de dados que permitisse o um planejamento e uma eficiência no setor portuário. Investigação inovação. Na tentativa de incrementar a eficiência da estadia, das embarcações dos portos, não era nova. Na década de 80 houve uma tentativa de criação do guichê único do processo dos de de autoridades atuantes dos portos de 1990. Os esforços concentraram na criação de um sistema de anuência único que re, reunisse procedimentos de fiscalização e principais auto, autoridades portuárias. Ambas atividades foram frustradas devido à complexidade dos dados e à especificidade das atividades dos anuentes. Em 2007, com a criação da Secretaria de Porto, na busca de eficiência de atividade da anuência de embarcações, os portos ganham um novo fôlego na cadeia de parcerias de ações e instituições que o desenhou. A partir do diagnóstico realizado da Secretaria de Portos, a Presidente da República iniciou-se um planejamento de ações que corrigissem deficiências identificadas que comprometiam a qualidade do serviço prestado no setor portuário. O Sistão Portuário Sem Papel, PSP, é, nasce o conceito 25. da... É. E aí, vamos comprar verdura? O projeto Porto Sem Papel nasce no conceito de inteligência da logística portuária um macro-projeto que visa promover um setor portuário de sistemas de informações estruturadas e confiáveis. Agora deixa eu refazer de novo aqui.